Oi! Águas cinzas, construções em ferro cimento. Vamos ver um sexto feito em ferro e cimento e a bancada da água da pia. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Então, você sabe, sacia às vezes... <risos> saci às vezes aparece por aqui, some com algumas coisas, aí a gente chama só um longuinho, dá três pulinhos e volta. Então, no vídeo passado, eu tinha algumas coisas aqui para mostrar, tinha perdido o passo a passo da construção do cesto ferro e Cimento e apareceu. Então, estou trazendo novamente para a gente. Daí que nós vamos ver uh, como é que foi a estrutura, a telinha, o, o sombrite para dar mais firmeza para a massa. Pronta a estrutura, vamos dar uma olhada como é que está sendo feito o brejinho, o brejinho não, o corguinho e vamos ver, acompanhar o caminho das águas na bancada de, de tratamento das águas da pia. É, é, é muito legal, porque é divertido, a gente vai descobrindo umas coisas. Então, basicamente, a água, ela, pode, ela sempre teve associada às emoções. Então, a água, mesmo que tenha alguma coisa que impeça o caminho dela, ela sobe e dá a volta, ela sobe e transborda, ou ela se infiltra por baixo e passa, e não tem como, as nossas emoções podem ser assim mesmo. À medida que você vai tirando os obstáculos do caminho das águas, ela ganha velocidade, né, ganha fluxo, fluidez e vai sim, seguindo o seu caminho. A mesma coisa as nossas emoções. Você vai tirando né, uma tralha de cada vez até que você tenha suas emoções libertas e fluídas. Esse é um dos ensinamentos que eu vou tendo à medida que eu vou trabalhando. Não é só trabalhar o esgoto de fora. É trabalhar o esgoto de dentro também. Não é só tratar os resíduos que a gente produz e que joga no ambiente. É tratar os resíduos também do ambiente interno. Mas vamos dar uma olhada. Estou fazendo uma estrutura que vai ali no, no brajinho. Depois eu conto direito o que, que é, mas só para mostrar a, a trama de, de ferro-cimento, resolvi fazer em ferro-cimento.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 E olha só, vamos acompanhar o nível da água aumentando e como é que ela vai ganhando o espaço. Ela vai acabar descendo por aqui assim. Ah, é muito legal acompanhar essas histórias todas, viu? Pensar que para a água não, não tem obstáculos, né? Se, de repente, ali em cima tem um obstáculo, ela acumula e transborda. Outro obstáculo, ela dá a volta. Outro obstáculo, acumula e transborda. Eu coloquei uns pedacinhos de pau para ver o caminho dela. Então, nesse pedacinho aqui, ó, ó os pauzinhos que acumularam ali já estão já fazendo... o efluente trabalhar de uma maneira diferente. Se chegar um punhadinho aqui, isso aqui vai virar uma represinha e a água vai transbordar para esse outro lado aqui, ó. Vamos ver se vai mesmo, é brincadeira de criança, né? Vamos botar aqui uns pedacinhos de terra para fazer uma barragemzinha. Estamos simulando aqui o que pode ir acontecendo com o tempo. né? Pronto, olha. A água está sendo represada e vai passar para esse outro lado aqui agora. Vou colocar mais uma, um torrãozinho ali. Olha a água vindo. Ai, ai, ai, ai. ai. Olha, <risos> ah, olha! Ah lá, ó. Ela tá vindo daqui a pouco enche aqui. Vamos ver desse outro lado, na saída. Que a água também tá quase lá. Mais um pouquinho que o nível sobe. E ela vai cair aqui como uma cascatinha. Ah, é, é uma criança velha, né? <risos> vai, vai tendo uns brinquedinhos diferentes fazendo umas coisas diferentes. Vamos ver. Oh, aqui já aumentou, já juntou bem mais os dois laguinhos. Ó. Aqui já passou mais a água também. Desse lado o laguinho vai enchendo devagarzinho. Daqui a pouco ele vai encher e vai juntar aqui também, vai transbordar por aqui. Olha só, aí depois dá para brincar um punhado de coisa. Aqui eu não vou querer que saia, aqui não. Eu devo cortar um pouco esse cano por aqui e jogar ele nesse canto aqui. Então ele vai fazer um, um caminho um pouco diferente. Olha lá, olha lá. Tá quase. <risos> Ai, que legal. Dá para gente ver a tensão superficial da água, que ela forma, ela se segura. Né? Então as pontes de, de hidrogênio retém a água e ela vai um pouquinho acima da superfície até cair. Oh! legal legal olha lá, e como deu vazão ao fluxo tá acontecendo o transporte do do que tenha lá né sedimentos e e tudo olha só que legal E olha só, aumenta a velocidade também, né é como se a água fosse descobrindo o caminho e à medida que a gente vai tirando os empecilhos, né, o fluxo vai acontecendo, o fluxo do, do rio. Assim deve ser com a gente também. Se a gente tirar as barreiras, né, os lixos, as coisas que impedem de, de circular, a gente vai preenchendo os espaços e chega uma hora que vai transbordando e o fluxo vai ampliando né aqui e agora nós vamos encher mais um recipiente daqui a pouquinho isso daqui tudo já está funcionando só que eu vou ter que interromper vou deixar um pouco mais que é para ver também se, se não tem vazamento mas eu não vou poder deixar chegar num. naquele outro sistema ali, porque eu ainda estou fazendo. Bom então é isso. tiveram curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei. Gentileza, gentileza. Compartilha o vídeo. Manda para outras pessoas. Né? Manda para os amigos. Dá um cliquinho aí no gostei. Porque aí o, o Google entende. É um conteúdo que pode interessar a mais pessoas. Quanto mais likes ou comentários, mais o Google entende que isso pode ser útil para outras pessoas. Então, quer ajudar um, o planeta e não sabe como? Aí, sentar na tua casa com o celular na mão, fica facinho. Dá o um cliquezinho, você já está ajudando. Porque aí essas informações vão esparramar para mais pessoas. Legal? E aí, quanto mais gente estiver fazendo, melhor, porque vamos cuidando das coisas, a partir do cuidado interno e depois do cuidado da nossa casa e depois do bairro, da cidade, do planeta. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!